Bom gente, isso aqui é um pouco do que está em volta de Berkeley. Você encontra aqui a cidade né, toda posicionada em torno da faculdade. Aqui a gente tem a avenida principal. Lá mais ali a gente encontra a University Avenue, que porta Berkeley. Essa é a área da entrada principal, que é onde eles colocam sempre a maioria das coisas que eles fazem por aqui.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 próprios estudantes de Berkeley e é um café que abriga refugiados. Então essas pessoas vêm de alguns países e aí chegam aqui de forma legal e já encontram um trabalho. Também uma proposta bem legal que você encontra aqui em Berkeley. Essa aqui, você tem um lounge onde os estudantes ficam. Descendo aquelas escadas ali tem a área de Almoço, toda essa área aqui é uma área, digamos assim, de boas-vindas de Berkeley. Esse aqui é um vídeo para dar uma ideia da loja de Berkeley, né? Você pode ver que tem muitas camisas aqui, moletões, que são destinados, na sua grande maioria, para os alunos, mas tem muita gente de fora que vem aqui, claro, levar um souvenir de Berkeley. A gente está na área aqui subterrânea da loja, nessa área a gente encontra toda a coleção masculina mas também alguns souvenirs, então por exemplo aqui ó, você vê os bonés, você encontra até gravatas aqui da, com a logo da instituição, canetas, garrafas, Tudo realmente que um aluno aí precisa para tocar o, o ano letivo dele. No passado, essa loja aqui de Berkeley tinha também a área de eletrônicos. Inclusive com produtos Apple, que já traziam aqueles descontos para estudante que a Apple fornece. Depois de um certo período, eu não sei por essa loja foi extinta. Essa área de eletrônico foi extinta. Mas aqui em cima Você vê a coleção feminina. E aí você vai ver muitas coisas que você viu lá embaixo, apenas num formato feminino. Ali também a gente tem a área de crianças. Onde você encontra alguns vestidos, encontra roupas aí destinadas ó, a crianças. A gente tem também aqui do outro lado o prédio administrativo da UC Berkeley. Onde você encontra boa parte das informações do programa. Você vê que tem aqui também uma área onde os estudantes, as pessoas que querem encontrar alguma coisa, elas põem aqui. Ó. E aqui você vê que tem amplos espaços de convivência. Ali o portão, ó, o gate principal da, da universidade ali é o fundo. Mais aqui outra lanchonete, né, outra área você pode almoçar, você pode conviver ali tem mais opções voltadas para uma como se fosse uma uma loja para refeições prontas e aqui embaixo também ó. ali no fundo a estátua do urso né, que é símbolo de Berkeley muitas coisas que eles colocam aqui tem essa essa conotação Bom, aqui pelo campus também é possível encontrar ó, os robôzinhos daqui, o e boot que fazem a entrega de alimentos no campus todo se você perceber ele tem um QR Code na tampa dele, você bate uma foto baixa um aplicativo e enxerga todos os estabelecimentos que estão conectados com ele, e esse estabelecimento você pode fazer o seu pedido, o robô chega até o estabelecimento, pega o, o alimento, e na sequência faz a entrega, ok? Yes. Esse vídeo aqui mostra um pouco do dia a dia né, e de como é o fluxo de pessoas aqui na entrada de Berkeley. Aqui a gente está dentro do prédio de negócios, de um dos prédios da área de negócios de Berkeley. E a gente pode ver realmente aqui uma estrutura diferenciada quando o assunto é educação. E várias salas pequenas, como essa que você está vendo aqui do meu lado, para tutoria, e a área de convivência, lá em cima a gente tem o café que também serve a muitas pessoas. Você pode ver. As salas têm poucos assentos né, e são bem diferentes daquelas salas que a gente está acostumado a ver nas escolas de educação tradicional. Eu particularmente gosto muito desse tipo de sala aqui, que é uma sala que lembra o formato de, uma, de um estádio, né, normalmente para Acho que é a melhor que você estudar hoje. Você aqui é a área de business da Berkeley School. E aqui a gente tem uma área no topo do prédio da Haas. <laughs> how far how far <laughs>